O BRB aceita é, extrato bancário para provar renda? Eu vou dar. Depois da live aqui, eu vou falar uma coisa para vocês que nem o Fernando Cavalcante nunca ouviu falar isso. Nem os membros Black Card Luxo. Mas eu faço questão de mostrar para vocês. Sobre o Itaú Score Rating. Vou mostrar para vocês. Coisa que vocês nunca ouviram falar. Então, assim, não dá ouvido para o que vocês vêem nessa internet. Esses caras aí que não sabem nada. Ah, é sorte. Sorte o quê? É você trabalhar para conseguir aquilo que você quer. Como vocês sabem, nós temos aqui... É... Eu deixei a mesa, deixa eu até espelhar para vocês aqui, esses cartões todos do BRB. Então, primeiro, é, os novos que não conhecem, para que entenda é, sobre essa situação, que em alguns casos, você vai ver assim, ah, eu estou desanimado, aí eu não consigo mais. Então, eu só quero relembrar você de alguns pontos que aconteceram tá quando começou essa história do Ducks depois a gente fala do Eterno quando começou a história do Ducks o ele tinha lá vários caminhos para ter esse cartão os primeiros processos de ter o Ducks 15 mil reais e o limite atrelado de 50 mil no cartão né Pois bem sabendo disso se eu não me engano foi lá em junho que eu peguei meu cartão só que antes de pegar o cartão Ducks, eu passei por esses cartões por isso que eu tenho todos eles porque não é fácil se fosse fácil não existiria o difícil né? mas é factível é possível ter o cartão de uma forma natural então por exemplo quando eu tive o cartão é, isso foi lá em dezembro que eu abri conta no BRB há três anos atrás eles me deram esse cartão esse fuleiro aqui, olha isso daqui. quem Aí você me fala assim: nossa, qualquer um, eu falo para vocês, que qualquer um no meu lugar encerrava a conta. Porque enquanto eu tinha cartões Black, Platinum, Infinity do, do, do Itaú, da Caixa, do Bradesco e tal, o BRM deu isso aqui. Sabe qual era o limite desse cartãozinho? R$ 800. Reais. Então, assim, há três anos atrás, o BR me deu isso daqui, essa é fuleiragem, isso daqui. Isso daqui é um cartão para aquelas pessoas que é autônomo e é mil reais. Isso aqui é um cartão de... é a primeira entrada do banco. É um cartão é, internacional, é a primeira entrada do banco. Então eles me deram esse cartão. É vergonhoso? É vergonhoso, sim. Mas eu fiquei com esse cartãozinho. Depois disso, mandaram para mim, eu nem havia recebido esse cartão, eu nunca usei esse cartão. Me deram esse cartão aqui, o Gold né ah, assim, não é que eu colecionei o BRB não eu queria como todos vocês fazem chegar no topo direto sem passar por isso daqui Porque vocês imaginam três anos quantas milhas eu perdi aqui Que para mim relacionar eu tenho que usar então você imagina usar essa porcaria e ganhar um ponto imagina depois disso veio Platinum ó quando eu peguei esse Platinum na mão eu falei, nossa, que maravilha. Isso aqui é, é bonito. Que é lindo. Olha isso. É um plástico mais bonito que eu já vi. Olha isso. Parece um aço escovado. De tão bonito que é esse cartão. Muito bonito. Passei por ele também. E depois veio esses dois cartões aqui, ó. Veio Black Infinity Millennium. Que foi esses dois cartões. Então você vê. A, essa história minha aqui. Ela é uma história para que você entenda que olha o quanto eu passei para chegar nessa maravilha aqui para chegar nisso daqui nesse cartão aqui o Ducks eu tive que passar por tudo isso daqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito cartões oito cartões para chegar no Ducks então assim você vê na minha história com o BRB por que, que a minha eu passei por isso e eu aceitei você não quer esperar um pouco para poder chegar na sua vez tem que ter paciência e para você chegar nesse cartão aqui que é o top top top o bam, bam Bam que é o dunks de metal cara muitos de vocês cai direto nisso aqui ó muitos de vocês pegam direto esse cartão muitos de vocês pegam direto esse cartão se você pegar a sua trajetória e a minha, vocês estão muito mais na frente que eu estava. Agora eu quero dar um exemplo para vocês do do, do Bruno César O Bruno é policial militar. Ele ele falava assim: eu não vou pegar, porque como vocês chegaram no meu canal, o Bruno chegou da mesma forma, querendo conhecer, tomar um café, conversar, a mesma coisa. E se você falar: ah, são seus amigos eu não conhecia nenhum de vocês lá no evento teve gente que eu via que me conhece que eu não conhecia eu não tinha visto teve duas meninas que eu esqueci o nome que moram em São Bernardo que eu queria ter mais contato com elas eu não lembro quem, quem são Porque foi muito foi uma loucura o evento né eu não tive esse tempo de conversar porque foi muita gente centenas de pessoas então assim é, o Bruno falou assim para mim que assim eu tinha contato com essas pessoas então o Bruno falava assim pra mim, ah, eu não vou conseguir. Que o Leonardo falava isso, tal, tal, tal, ah, que o BRB não, não, não, não vai, eu não ganho 15 mil reais e tal. Fala, Bruno, você vai pegar, cara. Tenha paciência, você vai pegar. E aí a gente divulgava aqui na live, fulano pegou o cartão, o Bruno ficava chateado. Até que passaram os seis meses do Bruno... Ele foi lá na agência, falou com o gerente. O gerente foi lá, apertou o botão e emitiu com o Bruno o Dux. E aí ele teve a paciência de aguentar isso. O Jalen começou aqui, não dava nada. Não, sem renda não vai, não tem jeito. O Jalen pegou, abriu conta com a Júlia. Dois meses, três meses, quatro meses, pegou o Dux. Fernando Cavalcante falava para mim assim: Não, eu não vou pegar, Fernandão, você vai pegar. O Provis falava, Fernando, abre essa conta no BRB. O Fernando falou, não, não vou abrir conta no BRB. Não, não, não vou pegar. Abre a conta, Fernando. Não, não vou, não sei o quê. Até que um dia o Fernando falou assim, eu vou abrir. Abriu a conta, começou o pesadelo, porque o BRB, vocês sabem, não funciona. Não dá de cara. Ah, não vou pegar, não vou pegar. Fernando, você vai pegar, cara. Você, cara, eu falei com o Leonardo, você vai pegar o cartão. Espera um pouquinho. O Fernando pegou. Pegou eu primeiro Daniel, o segundo, o Fernando foi o terceiro a pegar. O Shen é a mesma coisa. Ah, não vai liberar, não vai liberar, pessoa chinês. Top. Vai pegar, cara. Segura. O quarto eu pegar o cartão em São Paulo. Marina. Seu esposo. A Marina é a primeira mulher do grupo a pegar o Dux. É a primeira mulher em Belo Horizonte a ter um cartão Dux. E o primeiro homem a ter um Dunks é o Juliano Vieira. Então, assim, eu tô falando para vocês isso, que ninguém pegou fácil, nem eu. Se vocês, de novo, entender toda a minha trajetória, cara, se você pegar o pessoal do Black Card Luxo, todo mundo pega três meses, quatro meses, cinco meses para ter o cartão. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, o Dunks, vocês vão pegar ele, de algumas formas que eu vou explicar aqui agora. Vocês vão pegar esse cartão por upgrade do cartão que você tem. Então o que eu vou falar para vocês aqui agora, isso pode fazer. Então, por exemplo, o seu cartão é esse cartão fuleiro igual o meu era. Deram para vocês isso daqui? Não se desespere. É Visa? Show de bola. Porque Visa se transforma em Visa. Então se o seu cartão é um Visa e é esse Visa aqui, ó, você vai dar upgrade nele baseado ao seu limite. Se o seu limite é 5.000, mil, 10.000, mil, pede para o gerente transformar para você no Platinum. Ok? Se o seu limite pulou para 15 15.000, 20 20.000, pede para o seu gerente fazer com que o seu cartão vira Visa Infinity. E você vai dando esse upgrade. Quando chegar no Visa Infinity, para o Ducks é um trampolim só. Agora, se o seu cartão é um Mastercard do Flamengo, tá? o seu cartão... É um Mastercard do Flamengo. Igual esse daqui, ó. Cadê? Cadê? Cadê o do Flamengo? Aqui, ó. O seu cartão é um Mastercard Flamengo, tá? Isso aqui, ó. Essa coisa maravilhosa. Ó. Você tem um cartão desse aqui, certo? Aprovou esse pra você, você vai fazer o quê? Você vai abrir uma conta no BRB Azul. BRB Mobile. Abre uma conta lá. O seu limite do Flamengo... Você pede para transferir para o cartão Visa, Platinum, Visa Infinity, mediante a sua modalidade. E aí você esquece o cartão do Flamengo e foca no Visa. Pegou um Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity, transforme em Visa Infinity Dux. Quais são as regras? 20 de renda, 50 de limite. E por onde que eu posso pedir hoje transformação? Pela central de atendimento. Pelo BRB Card, chat, pelo gerente da agência. Precisa criar um relacionamento. Então, não basta ter apenas o limite e a renda. Precisa criar um relacionamento. Que relacionamento, Leandro? Cara, movimentação, histórico de pagamento, fatura quitada. O BRB aceita é, extrato bancário para provar renda?